Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Como uma boa comunicação pode ajudar na vida pessoal e profissional, é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre o assunto, a gente recebe o médico Jairo Mansilha, cardiologista que está visitando Mato Grosso. Professor também, né? Professor Jairo Mansilha, tudo bom? Tudo Obrigada bem, pela obrigado. sua presença aqui. Como que uma boa comunicação, professor, o senhor tem viajado o Brasil falando sobre isso, podem ajudar na vida pessoal e profissional. Ok. Uma boa comunicação e um bom relacionamento, é, ela influencia tudo, né? E para você comunicar bem, tem três fatores importantes. O primeiro fator é o estado emocional que você está. O seu estado ele vai contagiar a pessoa na sua frente ou contaminar, porque a pessoa mas, 30% dos nossos neurônios chamam de neurônio espelho. Então, a pessoa capta a energia daquilo que você está falando. Ela, então, ela recebe aquilo. Então, o seu estado, se você está bem, tranquilo, calmo, vai influenciar muito a outra pessoa. E também a sua presença. Se você está mais presente, você está na realidade, no aqui e agora. Como diz o Guimarães Rosa, no meu conterrâneo, o real, a realidade, não está na saída nem na chegada. O real se dispõe para a gente no meio da travessia. Então, quando você está presente com a pessoa, você está mais real. O melhor presente que pode dar para alguém é a qualidade da sua atenção. A pessoa está falando, você está totalmente presente. Então, duas coisas importantes na comunicação e no relacionamento. O estado seu e a sua presença. São então, duas coisas. Mas nem sempre a gente está bem, professor. É... Como lidar com esses momentos ah, ah, no tumulto do dia a dia? Tá. O seu estado, o estado que você está, você que está criando em cada momento. Existem quatro fontes do nosso estado. A primeira fonte é o seu corpo. O corpo e mente é um sistema. Então seu, a sua postura, o seu sorriso, ele vai influenciar como você se sente. Tá? Segunda coisa, o que você fala? Você falar mal dos outros é péssimo, porque você ouve, sente mal. O cérebro sempre processa o que é falado. Falou mal de alguém, você começa a se sentir mal. Vai piorar o seu estado. Então tudo que você fala, influencia. Terceiro, onde você está focando a sua atenção? Está focando no, no sofrimento, na dor? Está focando na solução, na saída? Então é importante você focar naquilo que você quer, não do que você não quer. E quarto, o que você acredita. Nossas crenças, o que nós acreditamos, vai influenciar tudo na vida também. Você acredita, eu sou azarado. Tudo que você fizer vai acabar dando errado. porque quê? Você começa a dar certo, você vai fazer dar errado para provar que você está certo. Uma crença. Então, esses quatro elementos criam o nosso estado. O senhor costuma falar também de uma questão de é, atitude amorosa. Isso. Eu queria que o senhor explicasse atitude o que, amorosa, que é uma atitude amorosa. atitude amorosa é você sair um pouco da cabeça e ir para coração. Você ter essa abertura e você ter essa presença e estar... Tá consciente de você e do outro. Nós somos seres humanos em evolução, então você ter compaixão pelo outro e amorosidade mesmo, isso aí ajuda muito na vida. Talvez uma das coisas mais importantes num relacionamento é essa atitude amorosa, se acolher a outra pessoa, parar de julgar, de criticar o outro, é importante. Professor, eu disse no início que o senhor é cardiologista uh, e há muitos anos o senhor faz esse trabalho, tem um instituto, e faz esse trabalho de viajar ao Brasil dando cursos sobre questão de relacionamento, é, mais voltado para a mente. Isso. Como é que foi essa transição da cardiologia para esse, esse momento da sua vida? É, eu, em 1991, eu conheci programação neurolinguística. Eu, detalhe, eu tinha feito também um ano, de sete meses de psiquiatria. E fiz várias análises, terapia. em um dia eu conheci programação neurolinguística. É um modelo... Na psicologia, que estuda como o cérebro e a mente humana funciona, como nós funcionamos, como nós criamos nossas emoções, sentimentos e estados. E ela melhorou tanto a minha vida que eu falei, um, um dia eu vou me aposentar, eu vou trabalhar com neurolinguística. Aí me aposentei, eu era oficial médico da Marinha, me aposentei da Marinha como oficial médico e mudei de área. Eu trabalho com programação neurolinguística, hipnose médica e coaching. Então, ajudando pessoas a melhorar a qualidade de vida interna, melhorar. Paz de espírito, equilíbrio, e também é conseguir metas na vida. E isso, professor, o senhor acredita que influencia o coração? O senhor está dando isso. menos trabalho para cardiologistas, isso, exatamente. é isso? Porque a maioria das doenças acontece primeiro em nível mental e emocional, depois é que vem para o corpo. Por exemplo, no coração, raiva crônica reprimida, estresse, ansiedade. Lá, mal tremendo para o coração. Se você aprende a perdoar, viver mais presente, mais em paz, saúde melhora. Entendeu? Então, usar a mente, usar consciência para curar o corpo. Esse é o meu, o meu projeto. E o senhor tem um livro chamado Vida Longa com Saúde, Isso. que trata de todas essas questões. Queria é, que o senhor falasse um pouquinho. Tem dois livros, Vida Longa com Saúde e o Caminho da Longevidade. Nessa época eu ainda trabalhava como cardiologista né? e também interessado já em, em programação neurolinguística. Então, eu é, escrevi esse livro junto com um psiquiatra do Rio chamado Pi. E nós fizemos uma, uma pesquisa com um grupo de pessoas com a idade de 80 a 107 anos, vendo o que, que ajuda alguém a chegar aos 100 anos com saúde. E o que, que ajuda? O que, que ajuda? Primeiro, atividade física é importante. tá? Manter um peso adequado. Você não vê velhão e velhona, vê velhinhos e velhinhas. Terceiro, uma atitude mais positiva e amorosa perante a vida. Hereditariedade ajuda. E dormir bem. E a pessoa que está tá de bem com a vida ajuda muito. Ajuda muito. Prevenção de doenças cardiovasculares, que são doenças... Então são alguns fatores importantes. Eu diria que um dos mais importantes é você ter mais paz de espírito. mais felicidade. Felicidade aumenta a longevidade. Entendeu? E também uma atitude mais amorosa com as pessoas, com a vida ajuda também. Professor, é, final de ano, especialmente nos últimos meses, no último mês, ah, há uma, uma sensação de que há muito a fazer, há muita gente para abraçar, há muita confraternização para ir, e aí vira um período de muito movimento. Da mesma forma, o início de ano, que é aquele momento da, de se preparar, de fazer os planos para o novo, Isso, porque... de fazer as listinhas. Ah, esses momentos, como que a gente consegue ter essa tranquilidade que o senhor está falando, que é tão essencial para uma vida longa? Primeiro, escrevendo as metas do próximo ano, né? É importante escrever as metas, o que eu quero para o próximo ano, avaliar como é que foi esse ano e lembrar de viver mais presente, tá? Viver presente, é... Tem um livro chamado do Eckhart Tolle, da editora, editora Sextante, O Poder do Agora. É um livro que ensina a viver presente. Tem outro livro do Eckhart Tolle chamado Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, também da editora Sextante. Esses dois livros ajudariam a pessoa a viver mais presente, com mais consciência. Lembrando que consciência é remédio, o grande remédio é consciência. Viver mais presente, mais consciente. Eu acho que uma leitura ajudaria, aprender a meditar é uma coisa importante também. O ano que vem está aí, aprender a meditar, entendeu? Então, e programar o ano que vem e fazer também um, uns cursos de crescimento pessoal, para você crescer como ser humano, também é importante. Não investir só no, no, no material, mas também no espiritual e no mental. Tá? Isso é um bom presente, então, de fim de bom ano. Presente. Uma, uma boa leitura de início de ano. Boa leitura de início de ano. Professor Jairo Mansilha, psiquiatra, cardiologista, muito obrigada pela, pela sua participação, por todas essas informações. Ok, deixa eu terminar então com uma frase do Guimarães Rosa, pode ser? Foi um... Pois não. Meu conterrâneo. <risos> tudo que já foi é o princípio do que vai vir. E as coisas que acontecem é porque já estavam ficadas prontas. No outro ar, no sabugo da unha, e tudo é grátis quando sucede no rélis do momento. Viver é um rasgar-se e remendar-se. Viver é plural, viver é etc. E o futuro? O futuro são respostas e todo dia é véspera. E aventura é necessária. No entanto, mais vale quem há a amar madruga do que quem outro verbo conjuga. Porque o amor é que é o destino verdadeiro. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Guimarães Rosa. Obrigada, professor, okay, tá pela sua presença e por trazer Guimarães Rosa para a gente. Obrigada, okay, professor. Tá e assim, com Guimarães Rosa, a gente termina o nosso programa dessa semana, mas você pode revê-la a qualquer momento está no YouTube, o endereço está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.